Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa drogada aí pra você, espero que você esteja bem, cara, eu vou trazer pra você, eu vou explicar pelo menos, é, pelo menos não, desculpa, primeiro o conceito, né, o conceito é a gente pegar 5 reais, alocar esses 5 reais, né, investir e apostar numa odd de 1.30, que é o que tá aqui em cima, e sempre alavancando esse dinheiro, então, esse 5 vai virar 6,50, e depois 6,50 vai virar 8,45, e por aí vai. Se a gente acertar 30 greens seguidos com essa estratégia, os nossos 5 reais viram 13 mil Vamos colocar 10 mil, fica mais fácil. Viram 10 mil em um mês. Lembrando que se em qualquer momento a gente errar a gente vai ter perdido cinco reais que é o capital que a gente colocou, e não necessariamente o valor investido, né? Agora, vamos imaginar que, de repente, você esteja pensando, pô, mas se eu fizer, sei lá, dois mil por mês, já está excelente. Cara, a gente está falando aí de 25 entradas. É um pouquinho menos, mas também se errar aquela coisa, já vai dar 2, 500 E aí, no futebol virtual, qual que é o melhor jeito a gente pegar isso no futebol virtual? É exatamente essa odd aqui. Que é a de 1,30 no futebol virtual, no over 1,5. Ou seja, tem que sair dois gols no jogo. E 1,30 é a menor ordem desse mercado. Então quer dizer que tem uma chance alta de bater. Esse cenário aqui está muito bom. Vou até fazer uma entrada aqui para a gente ver. Uns 5 reais. Beleza. Está muito bom esse cenário aqui. Vamos ver. Porque ó, a odd está 1,30. Do jeito que eu estou mostrando para vocês. O jogo anterior foi 0 a 0 eu só deveria ter olhado antes o próximo jogo o próximo jogo está 1,33 o ideal seria uma odd um pouco maior mas, a, é, mas esse cenário eu gosto muito, bate bastante vamos acompanhar aqui, que é 1,30 odd do jogo do nosso jogo, que é esse daqui e, a, e o jogo anterior foi menos de 1,5 um agora vamos assistir o jogo para ver se a gente consegue pegar esse green a primeira não bateu outra coisa legal também aqui do futebol virtual, não sei se você já se atentou a isso mas, normalmente, são oito finalizações por jogo, tá? Oito, lan oito lances de gol. Então, por aí, por aí dá pra você tendo uma base também. Agora, já foram duas nesse jogo. Três. E... Quatro. Só tem mais quatro finalizações. Vamos ver... Intervalo. Pênalti aí, ó. Pênalti é bom. Essa é a quinta finalização. Tá lá. Vamos ver agora. Maravilha aí, ó. Bateu ao nosso over 1,5. Um então é isso, a gente tem que buscar um green desse por dia, como vocês viram, eu comecei com R$ reais, ele vai pagar 6,50, e aí no dia seguinte, ou enfim, você segue a sua estratégia, você busca esse, isso todos os dias, e aí você fazendo isso ao final de 30 dias, você tem 13 mil reais, ou como eu falei no começo, 10 mil reais, fechado? Valeu, aquele abraço!